Olá! Hoje irei ensinar a como criar um gráfico de densidade baseado em textos no VOS Viewer. Primeiro, abra o programa e, em seguida, clique em Criar à esquerda. Selecione a terceira opção e clique em Próximo. Em seguida, clique na aba que contém a base de dados que você irá usar e clique nos três pontinhos para selecionar o arquivo. Procure o local do arquivo e clique sobre o arquivo desejado. Depois, clique em OK. Em seguida, clique em Próximo. Escolha o tipo de contagem, binária ou total, e clique em Próximo. Nessa primeira opção, digite o número mínimo de ocorrências de um termo. Feito isso, clique em Próximo. E clique em Próximo novamente. Clique em Finalizar. E para gerar o gráfico de densidade, clique em Visualização Densidade na segunda aba superior do programa. É isso, muito obrigada!